Não, não, não, não, não. Vamos cantar músicas que a gente sabe, vamos lá. E a perua falou, tá fim. E eu disse, agora, agora não. não. <risos> <risos> Ai, Ai, mano. Aqueles filmes do Scooby-Doo, aqueles filmes do Scooby-Doo. Ah, esse filme do Scooby-Doo era pra maioria de 18, mas eram maravilhosos. Meu Deus, não. <risos> ah, vamos lá, Edu, vamos cantar, vai. Canta comigo, canta comigo. Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é pois Mas é. vem dando em cima é. de mim Enfim. Enfim. Enfim. Enfim. <risos> ai, meu Deus ai, ai. Por que, que a gente é assim, Edu? Quem é que é problemático? É, fazer o que, né? É por isso que a gente combina Nem parece que eu te, matra é, nem parece que eu te traumatizei por dois meses <risos> Com uma figurinha Lá, me, me traumatizou mesmo <risos> <Na chuva. risos> Todo Tá que aqui comendo sopa. Ah, mano, eu acho que eu vou deixar em tela preta mesmo para as pessoas fazerem.